Deus fez um mundo tão lindo, só belezas que rodeia. Burro que fugiu do laço, tá? quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Olá, amigos! Estamos de volta! Eu sou o Boi Locutor, como você já conhece, e hoje com mais uma história. Hoje contar um pouquinho da vida de Tião Carreiro, da dupla Tião Carreiro e Padinho, que até nos dias de hoje se toca muito essas músicas no interior de Minas Gerais e grande parte do país também, né? Você já deixou o seu like? É, dê o seu joinha aí também, se inscreva se você não for inscrito. E vem comigo, pois só está começando esta história maravilhosa do maior violeiro do Brasil. Dia 13 de dezembro de 1934, nascia na pequena cidade de Monte Azul, norte de Minas Gerais, José Dias Nunes. Mais tarde, consagrado pelo Brasil, com o nome de Tião Carreiro, seria o maior violeiro que essa nação já conheceu. Filho dos lavradores Orcílio Dias Nunes e Júlia Alves. De família humilde, né? É como você pode ver. É uma pessoa que veio da roça e provavelmente trabalhou muito né, nas lavouras antes de chegar ao sucesso, isso como vamos ver né, é um homem que fez sucesso pelo Brasil todo, mas veio da roça, veio do povo né, é, praticamente cantava o que se vivia na realidade né, hoje muita gente aí canta um monte de baboseira, fala que é sucesso, mas nunca sofreu na vida né, a maioria deles aí é, é filho de granfino né, só tá fazendo gracinha, tá lá em cima né, porque o, os próprios pais mantêm, né, Vamos que vamos, gente. Vamos prosseguindo com a nossa história. José Dias Nunes morou na região de Rebentão, Catuti e Monte Azul até os 10 anos de idade, né? É, devido à seca, né? É, levando uma vida muito humilde naquela região, devido à seca, que não praticamente não, não tinha condições de gerar emprego e tudo mais, a família resolveu vir direto para São Paulo, né? Que todo mundo sabe, né? E o estado de São Paulo é um dos mais ricos e prósperos do país e vieram direto para São Paulo para tentar uma vida melhor, né? É, muito bem, né? Para você fazer uma ideia, como era difícil a vida nessa época, é, as crianças não tinham registro de nascimento. É, durante três dias foi necessário aguardar até que o juizado de menor autorizasse a viagem. E depois dos três dias, a família toda né, seguiu viagem até Paulinópolis, São Paulo, aonde permaneceram pouco tempo naquela cidade. Naquela cidade mesmo, José Dias Nunes tomaria aí um dos golpes, né, que a vida oferece ao ser humano, né? A perca do seu pai, evidentemente, né, para um filho, a perca do pai é uma coisa que dói muito, né? mas to todos nós passamos por isso, e ele não seria diferente. Mas, prosseguiu, né? levantou a cabeça e prosseguiu. Dona Porcidônia, sua avó, convidou a família para morar em Flórida Paulista, onde ela morava. Lugar que ele ficou pouco tempo né, com a família, depois foram em direção a Valparaíso São Paulo, aonde foram tocar roça, né? Trabalhar na roça, hein, gente. Eita maravilha, hein? Quanta gente hoje que é de braço cruzado quer vencer na vida, né? Mas como, hein? Como é o maior violeiro que o Brasil já teve, trabalhou na roça. Olha só, exemplo de vida aí, hein? Qual paraíso São Paulo, apesar da tristeza que ele ficou aí com a perca do pai, mas naquele lugar ele receberia uma herança que mudaria sua vida, né? Mudaria a sua história é, perante aí a nação brasileira, né? É, ele ganhou de presente aí uma viola. E é claro, né? É viola essa que ele saberia usar como ninguém, né? É para você que já escutou o Tião um Carreiro, sabe do que eu estou falando, né? É, ele saberia usar como ninguém e usou aí praticamente o tempo que tem teve conosco aí na terra, né? Coisa boa demais. É, quem praticamente tem os seus 40 anos, é, ou até até menos, né? Até menos, tem pessoas que têm menos idade, mas gosta de história, né? Gosta de acompanhar é, a história do nosso país, sabe, né? Que tinha um carreiro, é o primeiro e único violeiro do país, né? Pode ter violeiro que for, mas tocar igual ele é difícil. Dom de Deus é para poucos, né? É, dom de Deus é para poucos. Aos oito anos de idade, trabalhando na roça, tinha um carreiro, já praticamente brincava, né? É, pregava um elástico no cabo da enxada e tentava tirar notas musicais, né? Você imagina isso, né? Isso não é, é com todas as pessoas né, que nascem com dom de Deus né, para fazer as coisas, né? É, eu, por exemplo, tenho um cunhado né, que é caminhoneiro há muitos anos Apesar de ser uma profissão simples, mas isso está no sangue né? é, Os filhos já nascem, quando começam a andar é, O filho já pega uma tampa de panela e já começa a dirigir como se fosse um caminhão né? Mais tarde, é claro, né? É claro, não tem como errar, né? vai ser caminhoneiro mesmo né? E José Dias, o Tião Carreiro, nunca foi à escola é, sempre teve um sonho né, de aprender a ler e escrever, mas nunca foi a escola que não tinha condições. Né? Mas mais tarde veio aprender a ler e escrever, é, com a sua vontade própria, né? é, folheando jornais velhos e assim por diante. Né? Acabou aprendendo sozinho, igual viola, né? É, nunca teve um estudo mas aprendeu a tocar sozinho, olha que maravilha, hein, gente, isso é dom mesmo, é, o homem tocava viola e, e nunca teve um estudo, nem de viola e nem de aprender a ler e escrever, e no final ainda conseguiu ler e escrever sozinho, sem frequentar a escola. É, hoje muito, é, muitos cantores aí, esses universitários principalmente, né? É, aquele que não fugiu da faculdade... <risos> É, eles escapam, deixam a faculdade, vai, vai atrás da música, né? Para não, não fazer nada na vida, né? Ei, ai, ai! É, e aos 16 anos de idade, ele tomaria uma decisão que mudaria praticamente a sua vida, né? É, deixou o trabalho no campo e veio em rumo à cidade grande em busca dos seus sonhos, pois já era apaixonado pela música. É, mas sorte nossa, né? Sorte nossa dos brasileiros, pois a partir de aí começava a se escrever um novo rumo na história da música sertaneja do Brasil. Mudaria tudo a partir de aí, né? Se dividia, né? Entre antes e depois de Tião Carreiro, pois a música de viola não seria mais a mesma pois ele viria para revolucionar a música sertaneja no Brasil. É, mas como no começo é difícil, o seu carreiro é, trabalhava de garçom no restaurante do seu Manuel Padeiro e nas horas vagas cantava samba, né? Olha aí, olha o violeiro né? cantando samba, já pensou? É, não dá nem para imaginar né, como é que era isso, né? Mas precisava de alguma forma começar para chegar aonde ele chegou, né? É, não cai do céu não, gente. É, tudo é difícil, tudo. É, o começo é tudo difícil, mas depois se você persistir, Deus dá a iluminação certa para você chegar lá, né? Não é só ter um carreiro não, né? Isso aí é o a trajetória, né, do ser humano, né? Nós temos de ter persistência, sonhar e correr atrás dos seus sonhos, que aí você chega lá. Muito bem, aos domingos, Tião Carreiro participava do programa Assim Canto o Sertão, da rádio retransmissora de Valparaíso, São Paulo. Nessa época, chega a oportunidade da primeira formação, a primeira dupla, é, juntamente com o seu primo Valdomiro, é, que se apresentava no Circo Giglio da época, com os nomes de Zezinho e Lenço Verde. Olha só, a primeira formação de dupla de Tião Carreiro, né? Zezinho Lenço Verde, é, eu sou o primeiro a, a, a ficar né, abismado, né? É, quando a gente vê na mídia até hoje aí o, os nomes né, de Tião Carreiro e Pardinho, é, e esse nome, né, a primeira formação de dupla que nunca foi citado, né, até eu fico de boca aberta, né? É, às vezes a pessoa fala, ah, começou com o Tião Carreiro e Pardinho mesmo, né? é, chegou aí, isso aí é... Pra quem sabe, sabe, né? Não é bem isso não, né? É a pessoa passa por um, um mar de, de lutas até chegar no final, aí até alcançar a vitória. É isso mesmo, né? Ele também formou outras duplas, né? É, formou outras duplas. Palmeira e Coqueirinho, é, Palmeira e Tietezinho, Zé Mineiro e Tietezinho, né? É muito diferente, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessas duplas aí, é a primeira vez, isso aí é coisa bem antiga, viu gente? É muito antigo, mas é a história do nosso Brasil, né? É a história da música sertaneja. É aqui você acha aí detalhadamente. Eu já vi que tem uns vídeos aí pela internet que fala sobre a história de Tião Carreiro, é, mas só tem alguns pedacinhos aí, né? Nós estamos passando aí detalhadamente aí desde quando ele começou, desde quando ele nasceu, tá bom? é muito bem o proprietário do circo aonde José Dias o Tião Carreiro se apresentava falou para ele que a dupla né dupla precisava ter um violeiro né precisava tocar uma viola e ele só tocava violão na época né ele só tocava violão e naquele mesmo ano né houve uma apresentação na cidade de Aracatuba é, da dupla Tuni e Tinoco justamente né era é conhecida como a dupla coração do Brasil é, era muito sucesso, eu lembro ainda que eu estou é, caminhando para os meus 51 anos, e eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, e esse pessoal já, já velhos, né, é, ainda era muito sucesso no Brasil, né. Tonico e Tinoco, muitos discos gravados e cantaram praticamente até morrer, né, é, até partir dessa terra, uma linda carreira, maravilhosa, né. É, igual eu estava falando, né? Tonico e Tinoco na cidade... Enquanto o Tonico descansava no hotel antes do show, é, o Tião foi até no circo, onde ficavam as violas, né? E praticamente aí decorou a afinação da viola todinha, olha só. Olha a ideia do homem, hein? É, quem sabe sabe, como diz o outro, né? Daí pra frente começou a, a se aperfeiçoar cada vez mais, né? Naquele instrumento que marcou a sua infância, né? É, vocês lembram aí que... Eu falei em outra hora que ele ganhou uma viola, né? Primeiro, o primeiro instrumento que ele ganhou foi uma viola, então ele começou a se aperfeiçoar cada dia mais, né? É, esperando mais tarde vir o que veio, né? Ser um dos maiores violeiros do Brasil, eu creio que o maior, né? Até hoje no, na mídia né? não se manifestou aí alguém que tocasse mais do que Tião Carreiro, né? O grande Tião Carreiro. É, e na sequência né, desse show, ele ganhou uma violinha, né? Pintada a mão pelo cantor Romeu, lá de Aracatuba, né? É, e aí deu sequência, seguindo aí o seu caminho, se aperfeiçoando a cada dia. Mas é isso mesmo, né? É, em 1956, Tião é, Carreiro forma a dupla com Pardinho. Ou seja, em 1956, gravaram o primeiro disco da dupla Tião Carreiro e Pardinho e aí em meias conturbações, né? É, depois do primeiro disco se separou, depois voltou novamente é, entre meio separa e fica, separa e fica. Mesmo assim, né? Não atrapalhou, foi um grande sucesso nacional. É, tanto a dupla como o próprio Tião Carreiro, né? O Pardinho também não deixava nada a desejar. É, infelizmente a dupla, todo mundo fala que, né? Não combinava muito bem. É, na época que ele conheceu o Pardinho Ele era ajudante braçal E cantava aí nas horas vagas né? Quando se juntaram os dois vira, Viraram a, um selo nacional Que é um carreiro Pardinho Que hoje em dia se você viajar Pelo interior de Minas Gerais Ainda se toca aí em, em bares em, em lugares que você ouve As músicas deles né? é, Infelizmente aí cada dia que passa é, O sistema universitário Está invadindo o Brasil mas ainda não está totalmente esquecido. Tião Carreiro e Pardinho sempre alguém lembra, sempre alguém ouve alguma coisa. Inclusive a gravadora relançou praticamente todos os sucessos de Tião Carreiro Pardinho é, em CD há muito tempo atrás. Hein? Logo no comecinho do CD foi um dos primeiros trabalhos a ser remasterizado para CD. Né? E é aquela, aquela carreira de sucesso. É um espetáculo, né? O homem tocava muita viola. É, depois teve outros parceiros, depois da separação do, do, do Pardinho definitivamente é, gravou alguns discos, né? Tinha um Carreiro e Praense e outras formações aí que praticamente aí a gente não tem no registro aqui, mas é por aí a coisa, né? É, infelizmente aí devido a complicações de uma diabetes é, da época, né? Ele veio a falecer até muito cedo. É, até muito cedo, tem a data aqui de falecimento dele, deixa, deixa eu dar uma olhadinha, é, é, foi no dia 15 do 10 de 1993, é, partia dessa terra um dos maiores violeiros que já existiu, né? mas tudo é dessa maneira, né? tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus, a, a cada vida, cada ser humano na terra, né? mas está aí gente, tem muita coisa ainda, mas não vai não vai caber tudo em um, um vídeo só, né? Talvez aí nós fazemos aí a segunda, né? A segunda parte, vamos ver aí o resultado que dá. Mas todo esse texto foi tirado aí parcialmente é, tiram, tiramos as informações do, do site tchancarreiro.com.br. É claro, né? Tiramos as informações e colocamos aí na, na nossa no nosso sistema, né? É, no nosso formato de redação, né? é, não, não tiramos letra por letra lá, porque isso aí seria copiado a pessoa, apenas as informações nós pegamos e colocamos aqui do, do nosso sistema de criação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que você, que gosta da música sertaneja, tenha gostado aí do nosso humilde trabalho e não se esqueça de dar o seu like no vídeo, tá bom? Aquele abraço!